E aí, Psi, mais um concurso no Rio Grande do Sul sendo lançado hoje, dia 15 de outubro. Vamos falar então, vamos fazer aqui uma breve análise do edital da PGE, Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos analisar então, fizemos uma, uma, uma boa, uh, demos uma boa vasculhada aí no edital para né, a gente tentar entender como é que a sua prova virá? Tá? Detalhe, já temos data para a prova. Tá? Você que estava pensando que ia ter sossego aí no Natal, não terá. Prova dia 17 de dezembro, então é hora de começar a estudar. E nós teremos aqui no Psicologia Nova curso tanto para a parte da psico, quanto também para a parte discursiva. Tá? Então teremos curso de discursiva também para esse concurso disputadíssimo. Carreira fantástica. Vamos entender melhor? Bom, vamos lá. Primeiras informações iniciais para você, tá? Esse concurso é para é é analista é, cargo psicólogo, tá? É o nome do cargo, certo? São duas vagas imediatas para assumir já imediatamente esse concurso, certo? Cargo horária 40 horas semanais e olha só que interessante. A gente não tem a informação é, dividida por cargo, portanto nós não sabemos exatamente onde há vagas para psicólogo, mas nós sabemos que poderá, você poderá ser lotada, lotado em todas essas localidades que eu vou listar aqui para você a seguir. Veja só, Porto Alegre, Brasília, por que Brasília? Por que Estando na PGE, você pode ser solicitado a atuar nos tribunais superiores, e aí sua lotação seria em Brasília. Normalmente, quem vai a Brasília é o pessoal do direito, tá? E em todo caso, o edital não especifica, não, não, não limita isso. Então, a gente não sabe, é possível, tudo é possível, tá, gente? Eu costumo dizer em concurso que difícil é entrar. Depois que você está lá dentro, o universo se abre, muitas coisas são possíveis, muitas possibilidades passam a existir, então, faça a sua parte agora, que é entrar, estudar para esse concurso para você ser aprovada, ser aprovado. Onde você vai morar? Como é que as coisas vão, vão, vão ser resolvidas? Isso é uma, é uma coisa que você não deve se preocupar agora. Muita gente deixa de fazer bons concursos porque tem uma visão muito limitada daquilo que pode acontecer no futuro, depois que assumir o cargo. Vou repetir aqui para você. Depois que você entra, muitas possibilidades podem aparecer, ou algumas que inclusive não estão previstas, tá? Então, vai por mim, faça sua parte, passe nesse concurso, porque é uma carreira incrível, é um concursaço, tá? Um concurso muito, muito legal mesmo, vale a pena a oportunidade. Continuando nossa lista aqui de possíveis lotações, Pelotas, Caxias do Sul, Canoas, Passo Fundo, Santa Maria... Santana do Livramento, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, e Juí, Uruguaiano, Osório, Erechim e Frederico Westphalen. Para quem não sabe, minha família é de Erechim, né? tenho muito carinho pela cidade, meus pais se mudaram há pouco tempo de lá, estavam morando lá, só vieram aqui para Lajes porque o netinho deles nasceu, meu filhinho, e aí eles não aguentaram ficar longe mas é uma cidade que eu amo, eu tenho parentes lá, gosto muito, muito, muito de Erechim, uma cidade incrível, tá? Detalhe, você tem que fazer opção é, pela tua lotação, é, pela tua preferência quando dá inscrição. O edital diz preferência, tá? Então, não sei se isso significa obrigatoriamente que você vai ser lotado naquela cidade. Eu acredito que vai depender da tua classificação no concurso e da abertura de vagas. De todo modo... Quando o edital, quando você vai fazer a sua inscrição no site da Fundatec, você tem que fazer uma opção aí de preferência por lotação, tá? Isso está especificado no edital. Remuneração interessantíssima, inicial de 7.652. Ainda estamos vasculhando para descobrir um pouco mais sobre a carreira, tá? É, eu já soube que há dois níveis. É, dentro aí da carreira de analista, né, eles é, é, recentemente equipararam algumas carreiras, enfim, a gente está levantando mais informações sobre isso, para ver quais são os ganhos finais, possíveis e prováveis, né? Porém, o salário, a remuneração inicial já é bastante interessante, lembrando que é regime estatutário, ok? E a banca, a nossa queridíssima Fundatec. E aí, aqui eu quero parar um pouquinho para conversar com você. A Fundatec é minha velha conhecida, modéstia à parte, a gente trabalha com a banca já há alguns anos. Eu fui aprovada em primeiro lugar no concurso do CRPRS Regional Caxias do Sul, é, é, realizado pela banca Fundatec, então conheço bem a banca, dou aulas é, para concursos e cursos né, dessa banca já há dois anos. E, Enfim, a gente consegue mapear o perfil da banca, tá? Só que tem um detalhe, esse concurso da PGE é um concurso diferenciado. Então, se você for buscar as provas de prefeituras, né, que a Fundatec normalmente aplica, muitos concursos de prefeituras do Rio Grande do Sul, de toda a região sul, né, são aplicados pela Banca Fundatec. É, eu vou te dizer o seguinte, cuidado, certo? Quem dá o tom do concurso é o órgão. E nesse caso aqui a gente vê até pela forma de dizer o conteúdo o conhecimento é, específico do edital a gente nota que o nível de cobrança vai ser um pouco diferente então espere uma prova mais difícil do que aquelas que você está acostumada acostumado é, com concursos de prefeituras que a banca realiza tá então, eu não acredito naquela cobrança padrão Fundatec, não. A gente vai ter uma prova mais aprofundada, conhecimentos um pouco mais analíticos, mais robustos, mais profundos, tá? Prof, vai cair aquela testalhada lá que a Fundatec costuma cobrar, né? Manuais de testes psicológicos, aqueles conceitos lá, aqueles autores gaúchos, aquelas coisas que a Fundatec gosta de cobrar? É possível, é possível que caia sim, que venha isso na tua prova, Tá? Mas eu acredito num aprofundamento maior dos conteúdos, tá? Eu acredito numa cobrança assim, mais assim, é, atrelada com a prática profissional, um nível mais analítico, típico de provas de alto nível. Tá? Tanto que se você pegar a parte de é, direito constitucional do teu edital, você vai ver que não está cobrando lá só artigo 5º e, e, e, e mais alguns capítulos lá da nossa Constituição. Lá está cobrando de você poder constituinte, né? é, noções ali de constitucionalidade, que são conteúdos bem complexos, tá? que normalmente são cobrados em concursos de tribunais federais, né? É, enfim, concursos da área do direito. Tá? Então, o que, que eu acredito para essa prova PGE? Uma prova Fundatec de Psicologia nível hard. Tá? Então, se prepare em alto nível. Conteúdos mais esmiuçados, uma prova aprofundada. Ah, e aí, no curso, confia na gente que a gente vai te preparar em alto nível aí da melhor forma possível. Tá bem? Pode confiar. Certo? O que mais? O que mais que a gente sabe sobre esse concurso? Inscrições vão até o dia 17 de novembro pelo site da Banca Fundatec. As inscrições abrem dia 18, agora de outubro, tá? E a prova vai durar 5 horas, vai ser uma prova de única etapa, na qual você vai aí realizar a sua prova objetiva junto com a discursiva em 5 horas. Então, veja, o que a banca exige de você aqui também? A administração de tempo. Ah, isso é muito importante. Então, estudar não é só estudar. Existe uma série de técnicas, métodos né, que você precisa saber aplicar na hora da prova para conseguir marcar o X na letra certa Entregar a tua discursiva bem feita, né? Isso é fundamental, é uma redação matematicamente correta, como eu gosto de chamar, sim, existe uma fórmula para você escrever uma redação que pontua. A redação ela não tem que ser boa, assim, é, é para, para qualquer pessoa ler, né? Ela tem que agradar ao examinador, tá? E a gente vai ter curso também de discursiva aqui no site. E veja, você vai ter que fazer tudo isso em cinco horas, inclusive preencher o gabarito. Tá? Então, como a gente espera uma prova mais difícil do que normalmente é, uma prova mais analítica, é, o tempo vai ser curto, certo? Então, você tem que estar muito bem né, nos seus conhecimentos aí para que você não perca tempo pensando demais em cada questão e consiga executar a tua prova em tempo hábil, certo? Que mais? As provas serão realizadas somente em Porto Alegre, somente na capital, no dia 19 de dezembro, sim, presente de Natal para você, concurso da PGRS, tá? Parece que, como disse a Carla Gabola, parece que o mundo vai acabar dia 20 de dezembro, né? Porque tá saindo tanto concurso com prova ainda esse ano que tá difícil até de administrar, né? Mas vamos lá, prepare-se para essa prova muito bem, tá? É uma prova que vai exigir de você como psicóloga, psicólogo é, em alto nível e a gente vai te preparar para isso, certo? O que mais? Bom, a tua prova objetiva, ela vai ser composta de um, quatro tópicos de conhecimento que, na verdade, se desdobram, tá? Porque, por exemplo, ali em direito e legislação, você tem constitucional, administrativo, constitucional robusto, tá? De um jeito diferente do que você está acostumada com as provas normais da Fundatec, é mais pesado, tá? e os conhecimentos específicos eu estou apostando também que serão, tá? Então eu vou te preparar para isso no nosso curso, tá? Não vai ser aquele padrão é, prefeitura não, tá? Informática, né? O, o, a treva, né? E como sempre sempre tem uma treva no nosso edital, né? É, eu particularmente tenho, não gosto quando cai tá informática, né? Nos editais porque é uma matéria chatinha, né? Ruim de estudar, a gente nunca sabe o que vai cair, enfim. Mas aí está, a gente precisa pontuar em todas as disciplinas e a nossa velha de guerra português, né? Como sempre, vou reiterar aqui, como eu sempre falo, importantíssimo você fechar a tua prova de português. A tua meta tem que ser gabaritar essa etapa do concurso, porque o teu concorrente psicólogo não vai se preocupar em fazer isso. Então você ganha pontos que te diferenciam na média aí, tá? E direito e legislação também considero muito importante você estudar no mesmo nível que você vai estudar a parte de conhecimentos específicos, porque ela vai vir pesada e quem se sobressair nessa parte vai ter uma vantagem competitiva bem interessante aí em relação à concorrência. tá? Pois bem, vamos falar então um pouquinho da prova discursiva? É uma prova que vai exigir de você a parte é, de conhecimentos específicos do edital, tá? O edital não deixa claro exatamente como é que vai ser essa cobrança, tá? É, enfim, a gente vai fazer uma boa vasculhada, a gente vai te trazer todas as informações detalhadas no curso de discursivas, mas o importante é que o edital traz que nós teremos um texto de 30 linhas, tá? Que deverá ser redigido com caneta preta, detalhe importante aí, né? E você vai ser avaliado, avaliado em conhecimentos específicos, e também no domínio aí da norma culta da língua portuguesa. O que isso significa? Que você vai ter uma redação base, baseada, desculpa, naqueles conhecimentos específicos que vem no teu edital, na parte de psicologia especificamente, tá? Uma redação de até 30 linhas, repare, não tem mínimo de linhas, mas a gente sempre, sempre recomenda... No mínimo 20, se você quer ser competitivo, no mínimo 25, uma redação com, com menos de 25 linhas não é uma redação competitiva, tá? Eu estou te dando uma dica aí de cara, já de saída, tá? O ideal realmente é você escrever 30 linhas, no mínimo 25, para você ter uma pontuação interessante, porque normalmente o tema da discursiva é complexo e você precisa demonstrar domínio de conteúdo. Então, se você escreve pouco, esse domínio não aparece. Então, você precisa necessariamente escrever aí pelo menos umas 25 linhas, tá? E mais sobre a prova discursiva? Serão corrigidas somente as discursivas dos primeiros classificados na objetiva, de acordo com o resultado de 20 vezes o número de vagas. Então, vamos lá. Se nós temos duas vagas, serão corrigidas 20 vezes 2, ou seja, 40 redações, tá? Então, a tua única preocupação nesse momento... E eu gosto de pensar assim, quando a gente estuda para concurso, quando você estabelece mini-metas dentro da meta final, que é ser aprovada, é, isso facilita a tua vida, isso te dá uma noção de, de, de concretude maior, fica mais fácil, tá? Então, qual que é a tua meta global número 1 um, Passar para a discursiva, ter a sua discursiva corrigido corrigida, aliás, né? Então, veja, o teu trabalho... É ficar entre os 40 primeiros para você ir para você ter a redação corrigida, e aí, claro, depois disso você vai ter que ter feito uma boa redação para que daí você super pontue e vá lá para os cabeças do teu concurso. E a gente vai te levar para esse lugar, tá bem? Então, 40 redações serão corrigidas. Vamos lá, vamos se esforçar para que você esteja aí dentro desse público, ok. Uh... Se a minha conta estiver errada, você desconsidera, tá? Porque, não, mas 20 vezes 2 é 40 mesmo, né? Porque, assim, a prof aqui é boa na, no conhecimento específico, viu? Mas em matemática, a prof me escorrega bastante, tá? Raciocínio assim, assim, lógico, matemática sempre foi meu calo em concurso. Uma conta simples como essa 20 vezes 2, eu preciso de calculadora, então você releve, tá? E ignore aí é, esse meu... Probleminha aí com as exatas, tá? Espero que não seja o seu também, mas em todo caso, estamos salvos dessa matéria neste edital. Somente informática aí vai te atazanar a vida. O resto só alegria, tá bem? Vamos lá? Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o curso, como é que a gente vai distribuir é, o conteúdo do edital. Esse aqui é todo o conteúdo do teu edital, a parte de conhecimentos específicos, tá? E eu já fiz a distribuição aqui para você das disciplinas conforme elas vão ser disponibilizadas para você é, no nosso curso. Então você tem lá Código de Ética Profissional, Regras de Elaboração de Documentos Técnicos, isso aqui tá é Resolução 06 de 2019 do Conselho Federal, tá? e os documentos respectivos. né São seis documentos psicológicos que a gente estudar aprofundadamente aqui, nessa aula 2, tá? E a Fundatec adora essa resolução, e a Fundatec adora código de ética também, e a gente vai te preparar para essas duas resoluções importantes do Conselho Federal, tá? Depois, o que, que a gente tem? Funcionamento psíquico, principais teorias e psicopatologia, aqui a gente estuda Dalgala Rondo, CID-10 e DSM, tá? É o, é o que a gente estuda nessa parte aqui, é o que você vai ter no curso, depois a gente tem avaliação psicológica e entrevista psicológica, tá? E também temos uma parte grande de psicologia organizacional, e isso aqui é diferente do que a gente está acostumado na FundaTec, tá? Então. O teu edital, presta atenção no que eu vou te dizer agora, a parte grossa do teu edital, a maior parte do teu edital, veio em psicologia organizacional. O que, que isso significa, num primeiro momento? Duas coisas. Primeiro, reitero, não é uma prova como aquelas de prefeitura que a gente está acostumado a ver a Fundatec fazendo. Não é, vai vir diferente. tá? Segundo ponto, a tua discursiva provavelmente vai ser focada em psicologia organizacional, tá? E a gente vai te levar lá em temas possíveis que a banca pode cobrar nesse sentido. Essa é a nossa aposta, tá? E a gente vai te preparar para isso. Então vamos lá, o que é dentro de psicologia organizacional? Temos lá trabalho, subjetividade, saúde psíquica. Aqui entra também psicodinâmica do trabalho, de juros, aqueles conteúdos mais complexos, tá? É, assédio, aqui tem assédio moral, mas a gente aproveita para estudar também outras formas de assédio, relações de poder, relações de indivíduo-trabalho, entra bastante em Zanelli, tá? É, enfim, é, alguns autores gaúchos, alguns temas é, vanguarda e temas que são é, bem badalados é, na atualidade em termos de concurso público para cair em provas, tá? Tudo isso a gente vai estudar aqui. O que mais? Uh, tem uma parte grande também de, de, de gestão de pessoas, tá? Daí aqui entra gestão por competências, gestão do desempenho, avaliações de desempenho, né? técnicas avaliativas, erros avaliativos, gestão estratégica de pessoas, engajamento no trabalho, desenvolvimento de equipes, diversidade e inclusão, consultoria interna em GP, liderança nas organizações. E, por fim, BO. D.O. e suas técnicas, né, diagnóstico organizacional, cultura e clima, gestão do conhecimento e aprendizagem, que é uma, um tema super que tem caído, né, a CESP, por exemplo, adora, vamos ver como é que a Fundatec vai cobrar isso, que não é muito mote dela, mas a gente vai te preparar, e também treinamento e desenvolvimento, tá, então veja, o edital é, robusto, sim, né? É, parece pouca coisa, porque a Fundatec é assim mesmo, né? Ela costuma cobrar só o título das coisas, né? Sendo que cada coisa dessas aí é o um universo. Né? Então a gente já está acostumado, a gente já conhece a banca, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, só que a gente vai aprofundar um pouquinho porque esse teu concurso vai exigir, ok? Então, se você vier conosco, se você optar por estudar conosco, nós vamos ter curso para discursiva também, e aí eu, te, eu trago aqui para você como é que vai funcionar o curso de discursivas. A gente vai ter aulas <coughs> gravadas, tá? Em que eu vou é, explicar para você como é que a Fundatec funciona na discursiva, como é que é o modelo de redação que eu chamo de redação matematicamente correta, que é uma redação que pontua, né? Como que você faz para escrever uma redação. Que, que tem uma nota alta, né? Que vai tirar, que, que que vai te pontuar mais, que vai fazer com que você passe aí na frente da tua concorrência, né? E também nós teremos uma aula sobre como como que a tua prova é corrigida. tá então você vai ter um, um módulo aí de aulas gravadas e, e e a gente vai ter também três redações corrigidas então eu vou explicar para você em vídeo né nas videoaulas, como que vai funcionar para você me enviar as redações eu vou corrigir personalizadamente três redações por aluno então você vai ter oportunidade de é, submeter a tua redação à correção serão três correções que a gente fará para que você possa se preparar em alto nível aí para a PGR Rio Grande do Sul certo é, lembrando que essas correções serão feitas com base nos critérios que a banca utiliza para corrigir a prova discursiva, certo? E aí você tem aí as datas de envio, né? Então você tem prazo para me enviar as redações e eu tenho prazo para devolvê-las corrigidas para você, de modo que até aí é, o dia da prova você já tenha treinado as três discursivas e já tenha dominado a técnica aí da redação matematicamente correta, certo? Gente, eu espero vocês no curso. É um baita concurso, tá? É uma grande oportunidade, realmente, a PGE, né, do Rio Grande do Sul. É, recomendo, né, que você faça essa prova. Estude conosco. Nós temos uma preparação em alto nível aqui para você. Nós conhecemos a banca, conhecemos as técnicas e podemos te levar lá. O trabalho grosso, o grande trabalho, tá na tua mão. Não, não adianta comprar o curso e não estudar, né? Mas a gente está aqui para facilitar a tua vida, para te dar os atalhos, para que você estude direto ao ponto e faça uma boa prova. Tá bem? Te espero no curso. Bons estudos!